Você já ouviu falar de sportswashing? Tenha escutado ou não, saiba que esse termo é cada vez mais popular no esporte internacional. Para saber do que se trata, imagine a ideia de lavagem de dinheiro. Para esconder a origem de um dinheiro, uma pessoa, a companhia ou até mesmo o país decide simular operações financeiras inteiras ou seus valores com, por exemplo, notas fiscais adulteradas para dar uma direção equivocada sobre a origem da importância em questão. O sports washing também envolve dinheiro e operações para mascarar alguma coisa, mas neste caso, eventos esportivos funcionam como as notas fiscais frias. O esporte é a operação intermediária que tende a fazer o público esquecer de malfeitos cometidos por órgãos públicos ou privados. A nossa explicação tem em vista falar dos estados nacionais, como o Catar, que recebe a Copa do Mundo neste mês de dezembro. Claro que se trata de um termo inglês, sports washing, algo como lavagem pelo esporte. Embora o termo seja novo, a prática é antiga. O primeiro exemplo prático mais evidente foi quase 90 anos atrás, quando Berlim realizou os Jogos Olímpicos de Verão de 1936. Sob Hitler, a Alemanha promoveu a impressão de que havia ali um regime normal e não a monstruosidade que o nazismo representava. Estava em prática outro conceito de nome estrangeiro, o soft power, por meio do qual um Estado busca a promoção de valores culturais e políticos sem precisar de algo como uma presença militar, o que era fato relativamente raro, porém foi se alastrando pelo mundo na última década. O soft power de um país como o Qatar, bem como outros vizinhos do Oriente Médio, está especialmente nas enormes reservas de gás natural e petróleo. Nas últimas duas décadas, com os recursos financeiros advindos das fontes naturais, alguns países do Oriente Médio concluíram que o caminho do futuro era se tornar um grande polo turístico até para se preparar para um futuro menos dependente do petróleo num mundo que conversa sobre diminuir a utilização de combustíveis fósseis. Havia um porém, contudo. Alguns destes países, como o próprio Qatar, estão entre os inclusos por organizações especializadas mundo afora num grupo dos maiores violadores de direitos humanos por meio do regime monárquico que governa o país. O esporte passou a ser tratado como um instrumento perfeito por dois motivos. A exposição de quem gostaria de vender a ideia de um paraíso turístico e a capacidade única dos grandes eventos e agremiações esportivas de gerar afeto. Com o afeto e o sucesso, as violações se tornam menos assunto e dão lugar aos efeitos e repercussões dos eventos. Trocando em miúdos, é como se a vitrine oferecida pelas modalidades esportivas servisse para ocultar problemas sociais e políticos mais graves. Assim, países inteiros começaram a realizar eventos e comprar agremiações estabelecidas. Um membro da família real dos Emirados Árabes Unidos comprou o clube inglês Manchester City em 2008 e abriu as portas para um novo tipo de negócio. A Arábia Saudita fez algo semelhante recentemente com o Newcastle, e o Qatar adquiriu o francês Paris Saint-Germain em 2011 por meio da companhia Qatar Sports Investment. Desde então, o clube passou a servir como um garoto propaganda do Qatar, com direito a negócios milionários. Nesta década, estrelas do futebol mundial chegaram ao PSG, muitas vezes em negócios inacreditavelmente milionários que superam em muito o faturamento real do clube parisiense. Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Silva, Davi Luiz, Jean-Louis de Donnarumma, Kylian Mbappé e Lionel Messi são alguns dos nomes estelares. Nenhum desses negócios, porém, foi do tamanho da compra de Neymar. 222 milhões de euros, o equivalente a 822 milhões de reais no dia em que o negócio foi fechado, em 2017. Negócio mais caro por um jogador na história do futebol. O esporte a motor passou a fazer parte destes planos como nunca antes na última meia-década. A Arábia Saudita, por exemplo, tornou-se sede do Rally Dakar, da Fórmula 1 e da Fórmula E, enquanto o Qatar, já estabelecido no calendário da MotoGP, passará a contar com uma etapa fixa da Fórmula 1 a partir de 2023. Fiquemos no Qatar, sede da Copa do Mundo e tema deste vídeo. Já faz mais de uma década que, em 2010, o Qatar foi escolhido como sede do Mundial de 2022, que passou quase que imediatamente a ser acusado de violações graves de segurança relacionadas à força de trabalho das obras da Copa do Mundo. A Anistia Internacional, organização não governamental que trabalha em prol dos direitos humanos em todo o mundo, definiu o evento como a Copa do Mundo da Vergonha. Já que, entre aspas, migrantes estão sendo abusados e explorados, enquanto a FIFA obtém um lucro enorme". fecha aspas. De acordo com a ONG, que é a maior organização de mobilização por justiça social no mundo, migrantes de Bangladesh, Índia e Nepal foram explorados durante a reforma do estádio Khalifa, uma das sedes da Copa do Mundo, e dos serviços de paisagismo das instalações conhecidas como Aspire Zone praticamente um distrito criado dentro de Doha, a capital do país, apenas para instalações esportivas. Ou seja, não se trata só da construção civil ligada à Copa do Mundo. A anistia fala, inclusive, em trabalhos forçados, já que as pessoas são impedidas de mudar de empresa, muitas vezes tendo que esperar meses para serem pagas e não podem sair do país. Ainda, segundo a ONG, mais de 90% da força de trabalho envolvida nas obras da Copa do Mundo consistiu em imigrantes, uma vez que o Catar é um país pequeno, com menos de 3 milhões de habitantes e mais de 3.200 trabalhadores diários somente no Estádio Califa, um dos oito palcos feitos para receber a Copa do Mundo. Embora a Lei do Catar permita um máximo de quatro camas por quarto e proíba o compartilhamento de camas e uso de beliches, a Anistia Internacional aponta que os trabalhadores estrangeiros viveram em acomodações apertadas, sujas e inseguras, com vários homens dormindo em beliches em quartos para oito ou mais pessoas. Estes imigrantes passaram também pelos chamados agentes de recrutamento em seus países natais, que com promessas falsas de salário e tipo de trabalho oferecido, receberam entre 500 e 4.300 dólares de vários migrantes. São como os famosos coiotes, que cobram caro para ajudar na travessia de imigrantes, sobretudo latinos, desde o México até os Estados Unidos. Os trabalhadores, porém, eram cobrados por coisas básicas no custo de vida, uma vez no Catar, e muitas vezes acabavam com dívidas com os coiotes, também por isso temiam deixar os postos de trabalho. O atraso nos salários foi denunciado pela Anistia Internacional. De acordo com a ONG, os imigrantes ficavam sem recursos para comprar comida, enviar dinheiro às famílias ou até fazer os pagamentos relativos à agência que os recrutou para o trabalho. Um metalúrgico do Nepal, que atuou no estádio califa, contou à entidade que, abre aspas, a minha família agora está sem casa e dois dos meus filhos mais novos deixaram a escola. Estou tenso todos os dias. Não consigo dormir à noite. Isso é uma tortura para mim." Fecha aspas. Os relatos são de que os empregadores não forneciam ou renovavam as permissões de residência, que são exigidas pela lei local. Temendo serem presos ou multados, os trabalhadores desistiam de deixar os estádios ou a vila operária. Além disso, a Anistia Internacional denuncia que os migrantes tiveram os passaportes confiscados pelos empregadores e, se quisessem deixar o país, precisavam de uma permissão de saída aprovada pelo contratante, que ou ignorava esses pedidos, ou ameaçava os trabalhadores dizendo que eles não podiam sair até que o contrato estivesse encerrado, o que podia levar mais de dois anos. A estimativa é que a empresa de construção civil Six Construct recebeu mais de 90 milhões de dólares para reformar o estádio califa e repassou mais de 35 milhões de dólares para a Eversendai, principal subempreiteira que trabalhou nas obras. Além disso, o lucro da FIFA com a Copa do Mundo de 2014 foi de US 2 bilhões de dólares, mas o salário médio dos trabalhadores do estádio Khalifa foi de US 220 dólares. Aquele que se recusava a trabalhar por causa das condições era ameaçado com cortes salariais ou entregue à polícia para ser deportado sem pagamento. A Human Rights Watch indica que o Qatar introduziu uma reforma trabalhista para permitir que imigrantes mudassem de trabalho sem precisar da autorização do empregador, e também o um salário mínimo não discriminatório, fruto da pressão internacional relacionada ao evento, mas isso não resolveu todos os problemas. Estimativa do jornal inglês The Guardian, no começo de 2021, apontava que cerca de 6.500 trabalhadores morreram durante as obras para a Copa do Mundo. O veículo chegou a esse número consultando dados de embaixadas de Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Índia e Paquistão. Além do resto, um relatório datado de outubro de 2020 aponta que o Departamento de Segurança Preventiva do Catar prendeu arbitrariamente pessoas LGBTQIA+, e as submeteu a maus-tratos na detenção durante o mês de setembro. A entidade documentou seis casos de espancamentos graves e repetidos e cinco de assédio sexual durante custódia policial, entre 2019 e 2020. De acordo com a Human Rights Watch, as forças de segurança exigem como requisito para a libertação que mulheres transgênero se submetam a sessões de terapia de conversão em um centro de saúde comportamental patrocinado pelo governo. Muitas dessas prisões foram feitas sem registro e, aos detidos, foi negado o direito de entrar em contato com um advogado. O artigo 285 do Código Penal do Catar pune o sexo extraconjugal, incluindo relações do mesmo sexo com até sete anos de prisão. Além disso, as autoridades também censuram reportagens da imprensa sobre orientação sexual e identidade de gênero. Em 2020, o Qatar assegurou que os visitantes LGBTQIA+, e todos os demais torcedores poderiam hastear a bandeira do arco-íris nos jogos da Copa do Mundo, abrindo uma exceção das leis locais. Na visão da Human Rights Watch, trata-se de uma demonstração de que o Qatar não acredita que seus cidadãos e residentes LGBTQIA+, mereçam direitos básicos. A organização pressiona para que o Catar revogue o artigo 285 e todas as leis que criminalizam relações sexuais consensuais fora do casamento, além de introduzir legislação que proteja o povo local contra discriminação online e offline com base na orientação sexual e identidade de gênero. Encantado com todo o dinheiro dos órgãos que chancelam as competições, FIFA, bem como a FIA e a FIM, não estão lá muito preocupadas com nada disso. A resistência é um papel da sociedade civil e da imprensa internacional.